Tenho certeza é que os agressores já foram ele embora, embora. eles ele se agarraram, porque estava com por uma fratura, Escala, uma fratura, né? ele terra, ele ele se arrachou, mas ele garrafa corre, garrafa, se agarraram, eles rua central, né, do E o que <risos> que de bombeiros, que compareceu no local, testou aí os atendimentos a esse jovem de 26 anos, tá? Caso registrado em minha obrigação de municipal. Tivemos também Temos uma promoção de veículo automotor, sob influência de, de álcool, direção de perigosa e uso de, de drogas, drogas. Tudo, tudo num boletim, boletim apenas. Suspeito, suspeito a um rapaz de 20 de anos cidade, de idade, a ocorrência se passa a 1,30 da manhã no centro, centro, centro da cidade. Da cidade. Um veículo o veículo gol saiu de um estacionamento, em um estacionamento de, manchonete de manchonete em alta velocidade e, velocidade e quase atingiu a viatura da polícia. Nesta madrugada, a polícia então iniciou com sinais sonoros e luminosos ah, o Eu acompanhamento pedindo aí, ir aliás, dando ordens de parada, é, e ele, ele seguia em fuga, é, em, em alta velocidade, adentrando é a Avenida Imposto da Riva e depois percorrendo a Rua A. a, a ah, pegou, pegou a chupa de aqui, a Avenida Uniflor, que na verdade é aqui, na sede do Grupo Floresta de Comunicação, a Avenida Uniflor, ele, ele continuou, continuou na contra da, da direção, da pela, direção avenida pela avenida Rio de, de, de Riva até a praça do avião, onde avião, atentou, atentou a cabeça da, da CCTS. E foi possível e... Fazer, fazer a abordagem porque foi... o veículo dele parou. Ah, então, Eu havia três pessoas no posto, um do condutor, um deschavador um um e uma porção de maconha, além também de um fumo de cocaína. Com as testemunhas, nada foi encontrado com os demais que estavam no carro com ele. Todos dois foram, foram conduzidos, conduzidos até bom. Bom. o Gopon, o condutor, condutor foi convidado a fazer, a fazer o teste de Algonem e foi constatado 0,25 mg de álcool por, por litro de, de sangue, o que, que motivou a sua prisão, prisão flagrante por crime de, de trânsito, de além também de, também de ser enquadrado pelo uso de, de drogas e o fato, e o fato de estar, estar possuindo deschavadoras ali, a porção de maconha e cocaína. Foi dado voz e vozão que ele foi levado ao chamado para a delegacia. As testemunhas se encontravam no veículo, ah, também, também foram levadas, foram levadas para a delegacia de para prestar de esclarecimentos. Foi o suspeito na condição de preso, tá? tá. O, o veículo, veículo foi apreendido. Essa foi a última, a última ocorrência, ocorrência, a 1h30 da manhã, né, nestas últimas última 24 horas, 24 horas aqui em Alta Floresta. Alta floresta. É, em Carlinha, um motorista, motorista perdeu o controle da direção controle de, um de um rebote e, segundo as informações... O reboque do veículo de carga, de carga tombou, tombou na mt 320 e em que liga o trigo de Ovesã e Caquinda até a, terra, a comunidade, aliás, até a BR-63, mas foi a ali a antes da comunidade de alguém. O acidente foi registrado às 7h57, ontem pela manhã, no quilômetro 233. Nós estávamos no ar aqui com o programa Ponto a Ponto, quando no quilômetro 233 da rodovia, ainda no perímetro da municipalidade ali de Carlinda, o fato acabou sendo registrado. De acordo com as informações da concessionária Via Brasil, repassadas ao portal Notícia Exata, de onde eu extraio aqui a informação, o veículo de carga, um o voo de 140, de carga, um seguia um sentido um morto, norte, quando o condutor de perdeu de o controle direcional sobre o veículo, sobre o veículo o e acabou caindo da camisa pista, camisa né, parando sobre a faixa de golfinho. No momento, o rebote do veículo de carga A equipe de resgate esteve no local, o motorista encontrava-se inconsciente, apesar de se queixar de dores no braço e, mesmo assim, assinou o termo de recusa, não quis ser atendido ainda encaminhado à unidade hospitalar. Lá, lá, lá. Veículos guincho da, da concessionária foram acionados para foram... fazer a remoção da do veículo remoção, de carga ali do, carga do ali, local, e, do a local e a providência foi tomada. Foi tomada. Bom, gente, são estas Bom, as informações policiais bem, então, do dia. As informações. A gente vai fazer um intervalo fazer comercial um agora. agora. Depois, do intervalo, depois do intervalo, tem uma história mais linda, que, outra história outra aqui mais linda que, estudos, que a viu? outra aqui em nossos estudos, viu? Hoje, especial Dia, hoje dia hoje das hoje Mães, é dia né? dia já estamos da com da as da nossa nossas duas convidadas eu presentes eu em nos nossos estudos. estudos. Quero, ah, desejar ah, aqui as duas lindas, sintam vontade. É um prazer tê-las aqui. E nós fazemos um intervalo, depois do intervalo comercial, o nosso intervalo comercial começa e a gente vai. Se surpreender juntos é, na 96,9. Prepare-se, a gente, vai... Prepare é, a gente volta em instantes. Prepare-se, a gente volta em instantes. Agora 7h30. Agora 7h30. Bom dia, Ai, bom tudo dia. bem? Prazer tudo bem? Malu, Alessandra. Bem. Malu. Jesus, minha da mãe, eu estava trocando aqui o meu nome. Mas mas, eu também Luciana. Coloquei no botão. Eu mando a Luciana, não 3 horas da manhã, ela estava mandando eu fiz uma, eu fiz uma invenção, coloquei a história da Luciana, Daí eu lhe tirei no seu da Alessandra, Alessandra primeiro a e, a e a gente começa com, com ela e aí porque a Malu já perdeu que deixei para crédito combinado aí, com ela ela voltar a, na terça, na ter segunda ela um não pode. Ela voltaria na terça, para um falar um da questão previdenciária, que a mãe pode usar o tempo da maternidade, voltado para se aposentar, entendeu? E falar dos direitos da mãe, se não der tempo a gente falar os outros Escreva lá também está condicionado ao fato de não dar tempo. Uhum. Se der tempo a gente pode... E aí eu fiquei com medo de começar ah, posso... no comum e começar no certo, no roteiro uhum. certo, e não dar tempo, justo a parte dela. Não, então vou começar por ela, que é mais né? É mais tranquilo, e passo por, por ele. E o o, que é o nome desse menino lá novo, é, Nova Monte Verde, não é ele? Não, o Canaã, é O Canaã, o, Cana... o Lucas, é... Lucas, lembrei. Ele está tá... tá aí porque o senador é vai vir. Sua... Trabalhar, a quer, né? trabalhar nem pensar, Não, Resumiu, <risos> minha, minha tá, tá. Ei, é isso aí. como é que a gente. Eu vou, ter, eu vou tentar dividir o microfone com as duas Se precisar, claro, dá uma ajudadinha E ficar movendo eles a, é, Nós estamos é. online aqui? Está gravando? Tá tá online é na... Mato Grosso bola. E eu, tá né? E tá ali também. É. <risos> bom dia, bom dia, bom dia, bom, dia. bom dia. Aí, é. Eu, eu aliviar um pouco minha página, que tá interferindo na de portanto... 79, por é que eu não de Existe mãe que ama brincar, cuidar das plantinhas. E é que a mãe fazer tudo mais. agora <risos> sim. Adeus. Já temos uma curtida. Que que <risos> bom, eu só troquei a, a ordem. Naquela parte que eu falo, olha, a é, gente sabe que teve muita mudanças na família, na formação da família, e um lugar foi uma inserção, então, mais da dá uma graça. E aí, eu então, uma coisa é que bom, bom, de que o dia a gente acompanha. eu vi eu sigo uma página no Instagram, como no Instagram, uma graça, e aí, meu Deus, vai ficar com aquela... Definição do cenário de Madraça. Né? E é aí, was... önceる... o pessoal levantou petição. né? é como o pessoal chegou eu não vou no Ah, nossa Deixa eu explicar uma coisa aqui. Você consegue falar de lado? Porque se para Eu ângulo melhor. você aqui, já Você já consegue. consegue... o muito bem, estamos de volta, 7 horas e 35 minutos agora. Quero já agradecer aqui o carinho da sua audiência pela antecipação. Nós já vamos conferir como fica o tempo e a temperatura. O repórter Vinícius Lopes, primeiramente, vai nos deixar a parte da região centro-oeste brasileira. Vamos lá aos detalhes então. Na volta tem a condição climática de alta floresta para esse sábado, viu? Ok, Alessio, Alessio, Alessio. Alô? Não, não, Alessio, não. Alessio, não. não. Alessio, não. Alessio, não. sei… não. Alessio, eu Alessio, não. Alessio, não. não. Obrigado, Vinícius, pelas suas informações. Vamos agora ao portal Clima Tempo, sabendo que os meteorologistas esperam para esse sabadão aqui na nossa região, região, né? Importante é. dizer que é. nós então, já é bom, começamos, é conferindo a, a temperatura é agora, a temperatura agora temperatura 25 graus de sensação térmica, segundo os termômetros. Inverto a 4 km por hora, a umidade relativa do ar está na casa de 89%. Para hoje. A expectativa, depois da previsão dos meteorologistas, é de um dia parecido com ontem. E possibilidade de bancadas de chuva, à tarde e à noite. Agora pela manhã, sol e aumento de nuvens. À tarde e à noite, pode chover. A temperatura máxima chega a 33 graus. O horário mais quente do dia deve ser por volta das 4 da tarde. O sol deve se pôr às 17h32 e, e a umidade relativa do ar fica entre 44% e 88%. Neste sábado que antecede o Dia das Mães. E é sobre isso, inclusive, o nosso bate-papo aqui do Ponto a Ponto, tá? Deixa eu só dizer a você o seguinte. Tudo isso acontece porque nós temos os nossos anunciantes aqui na nossa grade de programação, dando aquele apoio incondicional. Quero já externar o um abraço às drogarias ultra popular, à minha farmácia de confiança. Essa tem aquela assinatura do Oliveira Dias embaixo, viu? Confio, acredito e ultra recomendo para você. Semana especial no dia das mães, por lá, muitos produtos em ofertas. Linha perfumaria com 30% de desconto. E você tem até assessoria na sessão para comprar o um presente da sua mamãe. Para você que está mais perdido, né? Você não sabe, fica é, tanto produto que você não sabe é, tirar proveito disso. Faz, é dificultar, ao invés de facilitar a sua vida, de tão perdido que você é. Então, conte com a assessoria das meninas lá da Ultra, tá bom? Elas vão te ajudar. Você vai encontrar kits prontos e vai poder mudar também, alterar o kit Colocando ali, exprimindo ali a cara da sua mamãe, tá bom? Tenho certeza que ela vai adorar os produtos que a Ultra Popular deixou em promoção por lá. Beto Móveis também está com a gente. Você conhece, você confia. São quatro lojas na região. Duas aqui, uma em Paranaíta e também em Carlinda. Oba, oba, se interessa, é a moda. A NC Metalúrgica nos faz companhia. E te espera lá na perimetral, telefone 99621-5472. Empregue qualidade na sua obra com produtos da JB Materiais para Construção. Ao lado da Autopestas Dois Irmãos, a JB Materiais para Construção te espera também no telefone 3521-3282. O ponto a ponto tem ainda o oferecimento da oficina Carneiro Diesel, com seus mais de 20 anos de experiência no mercado, Ali em frente a funerária floresta no setor H, telefone 3521-8252. O agente Zegmundo Pianovski, condomínio Clube, informando que o lançamento das vendas do condomínio Pianópolis, que foi adiado aí para julho. Pré-cadastro de interesse de compra ou dúvidas no escritório, em frente à caixa d'água na rua G2. Casa das, das Madeiras e Madeiras também nos fazem companhia por aqui. Ah, acreditando no nosso trabalho um abraço ao pessoal aí da Casa das Madeiras e Madeiras. muito obrigado pela confiança atribuindo ao trabalho da gente o 3521 4200 ainda conosco a Popular Pet Shop levando para o seu pet, rações, acessórios e medicamentos, tudo para uma vida feliz e saudável, viu? diz que ração 3521 3380 o frete é grátis para todos os bairros da cidade popular pet shop qualidade, qualidade para eles e economia, e economia para você. E, e falar, falar também da Alvorada, alvorada Produtos Agropecuários, onde pôr você pôr encontra uma linha completa em nutrição alvorada pós, medicamentos, inseticidas, herbicidas, adubos, selarias medicinas, medicinas, medicinas, medicinas, adubos, celarias, pulverizadores e adubadeiras Alvorada Produtos Agropecuários, Avenida do Domingo da Riva Neto, ao lado da Honda, telefone 3522400. Quem conhece, confia, viu? Wendy Oliveira a chegada da hora, né? A gente se emocionar juntos aqui. A Wendy é responsável pelo nosso caderno de agendas do programa ponto a ponto e hoje trouxe para os nossos estúdios uma das personalidades a gente já teve o prazer de conhecer, foi a doutora Malu, já está aqui com a gente, ah, mas também trouxe a Alessandra, né Alessandra? Bom dia para você também. Wendy, bom dia e vamos lá, vamos começar. É isso aí, gente. A gente tá brincando com o nome da, da Alessandra porque em, em, eu coloquei na minha cabeça desde ontem que o nome dela é Luciana e não saía Alessandra de jeito nenhum, mas vai, vai sair, pode ficar tranquila. Acontece. Eu, exatamente. Quem são as nossas duas convidadas para essa data tão especial? É isso aí, Oliveira. Está chegando a nossa data tão especial. né? Então, a gente trouxe aí a Malu, que é advogada, e para além de todas as outras atribuições que a gente já aspirante à lutadora, né, e tudo mais que a gente já tratou aqui. Ela também é uma mamãe, então a gente trouxe para conversar um pouquinho com a gente sobre os nossos direitos, sobre algumas evoluções aí no nosso, no nosso ao longo do nosso tempo, né, para nós mães. E a, a Malu nos ajudou e trouxe uma história muito bonita sobre um tema que eu já tinha anseio de trazer aqui para a rádio uma discussão há, há um bom tempo. Trouxe a Alessandra com uma história linda, né, com, com o filho do, do coração, aí com a maternidade afetiva, então vai ser uma história muito bacana. A Malu, Malu para quem, quem não conhece, é a, a doutora mais. Exatamente. Mais. exatamente. Nossa, a gente já se torna tão íntima, né? Mais. E começa Malu, Malu e <risos> se vai. Gente, pra, além da, da questão comercial aí em volta da, da data, porque o comércio considera o Dia das Mães a melhor data de, de vendas do primeiro semestre anual, é, e tem até, inclusive, estimativa aí que os brasileiros gastem cerca de 28 bilhões de movimento na nossa economia com presentes. Essa é uma data muito importante para a gente refletir e demonstrar a importância dessas figuras tão sublimes na nossa vida. É uma data muito entender um pouco aí do nosso contexto de evolução, os direitos e conceitos. Deveria ser uma rotina, mas já que não é, a gente usa essas datas. Para explorar um não pouco é, desse, desse tá tema, para conversar um pouquinho aí. Porque um nossa evolução jurídica, social, a, a, a materna, né, ela foi extremamente não. lenta. É, e a gente sabe que, no decorrer do tempo aí, a gente teve muitas mudanças na sociedade, nas leis, e claro que na formação das famílias não ia ser diferente. E entre to todas as outras mudanças, nem né, tantas também, uma delas foi a inserção no campo materno. É, de uma figura muito, muito, muito, eu falo muito bonita, né? Que é da figura da madrasta, uma figura que por anos foi vista aí como a bruxa má, né? Infelizmente por histórias e também infelizmente por alguns casos da vida real, sim. É, mas, com, mas com a chegada com a na, na data amanhã, da data de amanhã muitas madrastas, né, aquelas que cumprem o seu papel com tanto amor é, e dedicação é, se levantam e cobram por um exemplo, um um por um que eu não um sou de lembrada de na um festa da escola, escola de nos desenhos da família nem nos últimos dias a gente teve uma grande movimentação nas redes sociais dedicar uma rede social dedicada a essas mulheres que criticavam duramente a definição dessa palavra dada pelo dicionário parceiro do Google se você digita madrasta no sai, primeiro, mulher em relação, mulher aos, filhos em relação aos filhos anteriores, a pessoa que se empatou a construir sociedade e a do grau. E, em segundo lugar, aquilo que provém de vexamos e de sabores, em vez de proteção e carinho. Isso Além, é uma discrepância, né? Exato. Além de é... figura incapaz de expressar carinho ou afeto. nem por aí vai, gente. Enquanto, enquanto padraça, é apenas o um homem em relação aos filhos é, anteriores da pessoa com quem se casou. Então, tendo a vontade de trazer para esse campo materno aí, a, a figura da madraça, falar um pouquinho sobre isso, homenagear nesse né? início, porque quem é madraça também exerce o papel de mãe, né? quem é madraça que exerce esse papel com tanto carinho de educação, a Malu nos ajudou e trouxe um exemplo claríssimo de como existem mulheres no mundo que abraçam esse papel de madraça como sua missão maternal. Primeiro, doutora Malu, muito obrigada, tá, pelo aceito do convite de ter vindo. Obrigada pela história maravilhosa que a senhora trouxe para a gente também, senhora, por respeito, né? Porque é tão jovem, mas obrigada pela, pela história. Ah, e a doutora Malu, ela participou um pouquinho da história da, da Alessandra, e ela vai contar um pouquinho para a gente como foi depois a gente vai conversar com a Alessandra. Bem-vinda, ah. doutora Balu, é uma honra recebê-la aqui, ah. é um privilégio para nós também termos acesso a conteúdos de tamanha qualidade, assim, tamanho nível, elevado, viu? Muito bom dia a todos, bom dia. muito obrigada pelo convite, estar aqui falando sobre o Dia das Mães, para mim é algo muito especial, porque a gente já nasce com isso no coração, né? A gente já nasce como mãe, a gente traz esse estilo materno em todas as relações, né? A gente é mãe de uma amiga, a gente é mãe, tem prima que é mãe, é, a sogra é mãe da gente, e enfim, eu tenho muitas mães na minha vida. Então, desde já, eu quero mandar um abraço para minha mãe, para minha avó, que aos 93 anos está aí, firme e forte, é, para as amigas, para minha sogra, que também é uma mãe, enfim, a gente tem um pouquinho de mãe em cada uma das nossas relações. Mas vamos lá, hoje a gente trouxe uma história muito linda, que é a história da Alessandra, que é voltada para a maternidade afetiva. Eu conheci a lembra por acaso um dia, de é, palmarido na casa dela, e ela veio com muita alegria no portão, me chamou para entrar, eu vi que tinha o Renan, que é a, o filho dela, e entrei para conhecer, uma criança especial, e especial em todos os sentidos mesmo, porque ele é um menino maravilhoso. E nesse momento a Alessandra compartilhou comigo que ela tinha passado por uma situação muito triste, onde o Renan precisou de um tratamento, precisou sair da alta floresta de UTI aérea. E naquele momento ela foi impedida de entrar na UTI aérea, porque ela não era a mãe registral ou biológica do Renan. O Renan nasceu de 27 semanas e a mãe dele faleceu no parto. E desde os 7 meses... A Alessandra é quem cuida do Renan, ela conheceu o pai do Renan e têm um relacionamento até hoje, são casados, inclusive. E, e ela cuida do Renan desde os sete meses e aquilo me tocou muito, porque eu falei para ela, Alessandra, mas você é mãe e se for preciso judicialmente nós comprovarmos isso, hoje também é possível com a maternidade afetiva. E naquele momento o olhinho dela brilhou e ela não sabia dessa possibilidade e nós fizemos todo esse processo. Hoje o Renan tem duas mães na certidão de nascimento. Ele tem a mãe biológica, até porque não era interesse da Alessandra em momento algum apagar essa, essa situação, que é uma parte da vida dele. Mas hoje ela é mãe também. Ela também está na certidão de nascimento como mãe afetiva. Tá? Então, desde já, eu queria te dar parabéns pelos dias da, das mães, Alessandra, e dizer que essa história, de fato, é uma das histórias mais lindas que eu já conheci. Tá? Então, momento eu passo para Alessandra fique à vontade e fique calma. <risos> Ela está um pouquinho nervosa, mas, Alessandra conta para a gente como foi conhecer o Renan, como foi se, se entregar, você já era mãe antes de conhecer o Renan, como ficou se entregar, a gente está de vontade de você estar em casa. Seja é, é bem-vinda, <risos> então, Alessandra prazer. bom dia feliz dia das mães, né, da Marinha, da Índia, e é uma dada de Deus, né, de ser mãe, e a minha história com o Renan, ela, quando eu conheci o Renan, eu já sabia que ele era de ele, que ele tinha o Renan. E quando o Renan completou sete meses, eu sabia que ele também não era de Alta Floresta, eu era de Marcelanda. Aí eu vim para conhecer Alta Floresta e conhecer o Renan pessoalmente. E nisso, quando eu peguei o Renan, meu coração encheu, porque, tipo assim, meu sonho era adotar uma menina. Eu, eu sou mãe de três homens, hum, né? hum. três rapazes, eu sou mãe. Então, eu era doida para adotar uma menina, acabei adotando um menino. <risos> e daí, eu, quando eu peguei ele, meu coração diz é seu, é seu filho. E esse eu fico dentro do Renan. Quando o Renan completou nove meses, apresentou a síndrome do Oeste. A cintura Oeste que, assim, a gente sofreu muito com ele, viveu tantas crises, tanto sofrimento dele, né? E com isso, o Renan acabou não tendo totalmente os movimentos do corpo. Acabou sendo, é, sendo ah, por causa da paralisia cerebral, né? Então, ele hoje é cadeirante. Mas assim, o Renan é um coração imenso mente. Não tem quem não se apaixona por ele. Quando chega, quando escuta aquele oi, quando escuta oi, quando sente aquele beijo que ele manda. Então sim, é uma criança muito especial para mim. Passamos muita luta. Eu e o pai dele, que nós não pensávamos que um dia a gente ia ter uma criança especial na nossa vida. E hoje a gente temos. E é um amor muito grande que ele passa para a gente. É um carinho muito grande. Então tipo assim, hoje eu sou grata por eu ter um o na minha vida e por eu ter conhecido a doutora Luísa, por, por ela ter nos ajudado tanto. E nós não passávamos por tantas coisas que a gente passou, né? Precisar de hospital, precisar de encaminhar para filha da E a gente ouvia palavras. Você não é mãe, você não é nada. ouvi muito isso na Ligeira, por causa que eu e o pai dele, nós lutamos muito por ele, né? E a gente ouviu tanto, tanto isso. Tipo assim, você apenas é madrasta, você não é a mãe a gente sofreu muito mas hoje graças a Deus hoje eu posso viver sou a mãe dele <risos> é, porque nós moramos num país que o que vale é ficar no papel segundo acho que de alguns na biografia ali na que você pensa eu acho que o que vale é aquilo que está nos olhos por exemplo da leção agora o que vale é, é o que nos emociona aquilo que e o papel se não houver caráter é... É emocionante, é, né? É, ouvir é, e, e assistir. É, é. Ainda bem que nós estamos transmitindo ao vivo e, e isso está sendo maravilhoso porque o dia merece e é, é. especial, né? Eu gostaria de perguntar para a doutora é, é, é óbvio que todo mundo sabe que isso são pulos, né? Essa Sim. questão de considerar madrasta algo pejorativo ou uma figura do mal. Né? É uma quantas tradição e quantas... aí, né, é, inclusive eu, eu particularmente não, não vejo é, diferenciação nenhuma entre uma madrasta e uma mãe adotiva, entendeu? Diante de, de, de, hoje em dia, de tantos lares desfeitos, de alienação parental, onde os pais abandonam seus filhos e até mesmo as mães, em alguns não. casos, por, por, viu, por causa não, de falou, problemas sociais. O caráter não vai, ter um, não vai ter um papel, se você não for comprometido com a causa, não vai ter um papel exercido nem um papel de pai, nem um papel de mãe, nem num papel de madrasta, de madrinha, seja não, não, qual for. Não, nem... É. Você pode e esse amor, aquilo para que realmente seja um papel né, desempenhado assim, com defesa. É e... curioso, eu gostaria até que a Alessandra, é, eu, embora isso deva Alessandra, te machucar, mas eu penso que você tem que reverter isso e você consegue fazer isso com maestria, é, reverter isso em motivo para você sorrir, porque talvez isso tenha sido tão importante na sua vida que te motivou a dar a volta por cima com a ajuda eu queria que você contasse essa experiência que foi no dia da UTI. Você pode? É. Foi, foi, foi, foi. O Renan, ele deu pneumonia dupla. Precisou com urgência um ser encaminhado para Cuiabá. Então da casa. E daí quando a gente precisou, ir, aí o meu esposo precisou correr atrás de uma autorização pelo Conselho Totelar. E além dessa autorização lá, hora de registrar, registrar todo o manejo porque assim que tipo eu assim, eu poderia até ir com ele, mas quando chegasse lá eu ia ser preso. E não, uhum. né, Por causa que eles iam lá alegar, por causa que eu não tinha o um nome no registro, podia ah, é, alegar como roubo furto do cliente. É. Na verdade, como falsidade ideológica, falsidade né? Porque ideológica. ela estaria entrando como mãe se na UTI, se passando, mãe, que, que, de, re... que de fato era, é. que de fato é, é. De fato é, é. já era a época, mas se registrar não era, né? Uhum. Uhum. E, é você contou pra gente você ouviu algumas palavras, porque né? eu acho que isso bateu ali no, no Oliveira também, na gente, que você ouviu é, algumas palavras diretamente a você na entrada ali da, da UTI. O que foi que falaram na entrada da UTI aérea? Como que foi que te impediram de, de entrar ali? Eles não deixaram que você entrasse é, dizendo que você não era a mãe. Né? E você lhe contava que o, seu, que o seu marido, que o seu esposo, na UTI aérea. Né? Que o seu marido é, teve um problema, teve, teve problemas ali no cartório, inclusive pedindo para ver, queriam ver a criança na hora de, na hora de dar a, a, o reconhecimento de firma no, no documento. Uh, isso não mexe muito com a gente. Eu falo porque eu já fui madrasta uma vez. E hoje eu tenho dois servinhos. também. A Júlia Rubinaldiana e o Davi de nove anos, eu da vida, dois anos, que eu amo de paixão. Eu falo que eu nunca mais tenho então nem, nem em casa. E hoje eu tenho, e ele mexe, está ali no meio da gente. Nem quando está aqui, ele cuida com a mesma responsabilidade, com o mesmo carinho, como se fosse uh, os meus mesmo, eu carrego os meus iniciado Eu falo que não existe ex filho para mim também não existe ex iniciado Então, quando eu falo, eu ainda falo iniciado com, com ele, né? e carrego até hoje. E, e algumas coisas ferem muita gente. Né? Algumas coisas né, realmente machucam a gente. Algumas coisas do Google, por exemplo. Não que a gente se defina em que nós somos colocados, mas algumas coisas é, dói e algumas coisas fazem com que a gente realmente se chone. E é o que a, a doutora Malu falou da, da Alessandra, nosso interesse não é tirar de forma alguma o papel da mãe ou a presença da mãe ali, mesmo quando existe, né, existe da doutora que já conheceu o Renan sem a mãe, mas não é ocupar esse lugar, é ter o nosso também considerado. Por que não uma festa da escola, a gente também ser convidada, por que não a gente também sai num desenho da, da família? Isso, eu acho que como que foi isso, você, é, apesar de que eu, com, com o Renan ele já cresceu né com você no Mãe, então é mais, é mais tranquilo. É, mas como foi, como, como que é a experiência, assim, depois que você conseguiu com a área chamava, você, a Mãe? Eu vi a certidão, eu um trechinho aí da certidão do Renan, tem o nome da, da Alessandra, como que foi essa questão? Então, é, a gente quando precisou ir ao então, seu inglês, não abriam um aéreo, né? Realmente eles falaram que a gente precisava dessa autorização do meu esposo, por ele ser pai e eu não ser a mãe. Né? Porque, tipo assim, para eles era uma proteção, porque se chegar lá em Cuiabá ia dizer que eu não era mãe e eu estava sendo presa. Mas aconteceu assim, eu ouvi essa palavra, você não é mãe, no MS. Que a gente foi atrás para poder aposentar ele, né? Ele ser. É, ter a, então, Invalidei. E, e a gente precisava provar renda. Né? Aí meu esposo é, faz a nós que tinha que pegar os documentos de todo mundo que morava na casa. E quando meu esposo pegou os documentos meus, dos meus filhos, dele né? Quando nós chegamos lá, o rapaz que atendeu a gente falou. Pegou o papel e foi tirando, foi tirando. O meu, do meu filho, dos meus filhos, né? E separou. Aí nós irmão perguntou por quê? Aí eu fiquei olhando para ele e falou assim, porque não é da sua família. Família é só o pai e a criança, o Renan. Aí eu olhei para ele e falei assim, por que eu não sou da família? Eu cuido dele mais de um ano, sou mãe dele. Por que, que eu não tenho direito? Porque você não é da família, você não é mãe dele. Aquilo me arrebentou por dentro. Chorei uma semana. <risos> Doutora Malu, o que é, é, é mais grave disso é o seguinte, é porque se o, profissional, o funcionário, o servidor falou isso, a pessoa que atendeu a, a Alessandra falou isso, certamente é porque há um intensílio realmente na máquina pública com relação, o que pode ter faltado de repente a empatia, a sensibilidade do servidor de tomar os cuidados ao falar isso para uma pessoa, porque ele não conhece o nível de relação que essa pessoa mantém com o filho. Mas é mais grave do ponto de vista de que isso... É, pode ser de fato real, existe uma licença real nos procedimentos públicos, não? Sim, é, eles estão, nesse caso da Alessandra e eles levaram muito a par a questão documental, sem, sem levar em consideração a realidade dos fatos, que, que no judicial é o que prevalece, na verdade, é a realidade dos fatos, como um o fato aconteceu e ela foi uma mãe efetiva. E um fato mais interessante ainda, que a Alessandra não mencionou, é que tão logo ela foi foi considerada e averbada na no do nascimento do Renan como a mãe afetiva, o benefício do Renan foi cortado. Oh, mas existe <risos> uma explicação é, lógica, do ponto de vista legal, para isso? É, foi uma infeliz coincidência, é, doutora? Ou não, ela, foi, ela pode ter se enquadrado como vítima de uma situação? Não, não, eu nem vejo como vítima. Mas, assim, só para a gente ver o, os absurdos da burocracia, porque ela já era mãe do Renan, ela sempre foi mãe do Renan, desde, desde pequena. Então, a, naquele momento do cadastro, a renda dela não entrou para o cadastro, porque ela não era mãe registral, mas ela já era mãe, e já existia uma composição familiar naquele, naquele núcleo ali, naquela família, naquele lar. Mas somente depois que registrou é que isso foi reconhecido. E a partir do momento que foi reconhecido, e a Alessandra hoje ela trabalha meio período, é, aquela renda entrou na renda per capita da família, e imediatamente o benefício do Renan foi cortado. Ah, sim, sim. É, mas consegue-se reverter sim, isso? Sim, Vamos. sem dúvida, já, já estamos discutindo isso uhum. e Muito em breve devemos resolver deixar. Bom, é. Alessandra, é, eu já tinha bons exemplos né, de, de madrasta para me inspirar Aí com certeza você, a partir de hoje, é mais um desses, desses exemplos É uma honra para a gente conhecer essa história é, Saber de detalhes né, e trocar algumas experiências que tudo não são muito bacanas, mas são muito. Depois da muito gratificante, né? Você já estiver que e tudo mais, reconhecendo o seu, seu papel. E, gente, não é segredo para ninguém, que nesse né, ambiente aí da maternidade, a gente teve alguns, alguns avanços não mais é segredo antigamente. Ah, em 1916, o pátrio, o poder dos filhos era exclusivo dos homens. né? E só na falta aí do homem é que a violência me fechia é, familiar. E não bastasse isso, eu juro que era para minha surpresa, porque eu não sabia, as viúvas ao se casarem perdiam a guarda dos filhos. É. Conta para a gente, doutor Maru, como é que era essa história? A guarda do, do filho que ia pro pro para novo filho. Eu então, também, tem interesse, mas eu preciso de a Já já! Já para gente, volta já, oito horas e um, um minuto. Te amo, mãe, vai voltar ao bar. Quero te agradecer por me deixar nascer, Sei que você passou noites mal dormidas vida. Agora oito e dois. <risos> o que mais me, me revolta é o é despreparo e a insensibilidade né? do servidor do Ian Maciel, vida ainda que ele seja um ser burocrático, que né? sua vida com burocracia, ele deveria muito bem ser sensato. Mulada um, não é Todo mundo sabe... Carolina, Todo mundo sabe o que eu penso e a minha opinião sobre o que está acontecendo na Alta Floresta. oficial. <risos> Bambina FM, a gente junto todo dia, todo dia. É, hoje a coisa tá boa por aqui, né? O um programa especial Dia das Mães, 8 horas mais oito minutinhos. Eu quero agradecer a gentileza de permanecer aí do outro lado, na nossa sintonia, na nossa companhia. E agora sim vamos ao fato que impressionou. Eu percebi que até o próprio Dani aqui, tá ao meu lado, quando a Wendy ah, fez o enunciado ainda da pergunta da doutora Malu, ficou um tanto quanto pasmo. E para aqueles que chegaram durante o intervalo, Wendy? Eu gostaria que você recebesse a pergunta, só para uma questão de contextualização, para que a doutora pudesse responder, por gentileza. Bom, gente, é, obviamente, né, a gente fez uma reunião histórica, e a mulher, a viúva, ao se casar, ela perdia novamente a guarda do filho. A gente tinha que ir na falta do, do homem, a mãe assim, ia ser filha do ar, mas ao se casar, no caso da viúva, ela perdia a guarda do, do filho. E Eu estou passando até agora, estou dormindo indignada com isso, então, doutora Mauro, explica para a gente como é que era essa história. Você nem viu, né? <risos> <risos> é Bom, é polêmico, é revoltante e é inaceitável. Mas de fato isso acontecia. E mais ainda, não era pela situação da guarda do filho, mas sim por uma questão de bens, porque a mulher quando ela ficava nuva, ela tinha o direito real de habitação e ela usufruía dos bens deixados pelo marido. Só que ela tinha que escolher entre ter um novo amor ou sofreu o luto do marido até o fim. Se ela optasse pelo novo amor, ok, ela poderia. E ela só perdia a guarda dos filhos, não era nem pela questão do pátrio poder, mas era porque ela não podia mais usufruir os bens. Então, ela não podia tirar esse direito dos filhos. Então, os filhos ficavam com o direito real de habitação e usufruíam dos bens deixados pelo pai, e ela seguia com o novo marido, sem os bens e sem filhos. Tá, e os filhos ficavam os com filhos a, família a família paterna. Ah, eu vou ser um pouco mais isso Se no caso não, não existir, por exemplo, era um filho único, sem pai, sem mãe, morreu, a esposa ficou com os filhos, os meninos iam ficar assim, adeusar, ah! Ou... Opa, Opa, a casa ela ficaria em poder do Estado, a administração desses bens. Isso, Mas não nada, a mãe, não a mãe que contraia esse novo matrimônio. Que seria o mesmo que ela abdicar do luto que ela deveria mas por uma vida inteira. isso só no papel, só que faz ela casar assim, no papel, não, ou não. Se visualmente constatasse que ela tinha um namorado, que ela tivesse mais. Um marido. Se ela o ânimo de construir uma nova família, qualquer relacionamento, ela já perdia esses bens. Meu Deus, gente. É, e daí e que vem aquele mito de que se você contrair um novo casamento, você perde. Tá... Sim. E é um mito. Uhum. Não, é verdade, isso não existe. Isso vem dessa situação. Porque eles não poderiam contrair um novo relacionamento. Entendi. eles Bom, perderiam os bens. essa essa um essa, essa colocação da Mas, Sarah, não, eu, essa, não. essa colocação da Sarah é muito importante. porque dias atrás alguém me perguntou sobre isso. a pessoa, uma mulher, inclusive, viúva é, é, é, é, é, é, é, todas Porque... <sa> Deus um, não contrai claro. então, né. é assim, me é o meu máximo novo porém dá uma nova tempo sem sem no caso meu marido é um reportado para manter um determinado padrão o benefício do lo quem recebe o benefício. É, se essa pessoa contraiu um novo matrimônio, esse é onde entra a renda per capita da família. E pode contabilizar quanto prejudicar. Exatamente, ah, foi o que aconteceu no caso da Alessandra. A partir do momento que ela passou a ser mãe afetiva, ela entrou na renda per capita da família. Hum. Então, De fato, já existisse muito antes. Filho, ela, na lei, ela é muito, muito rígida, mas judicialmente vem se, se admitindo, por exemplo, que você contabiliza as despesas que você tem especiais para a criança, remédios, fraldas, alimentação especial, todas as despesas da casa. Então, judicialmente, a gente tem conseguido reverter isso. Bom, depois dessa, né, gente? <risos> Quase 50 anos depois, foi que o Código Civil em 72, considerou o quatro poder aí, é, a ser exercido pelo homem com colaboração da mulher, mas prevalecendo ainda a autoridade masculina. E só em 88 foi que né, teve aí o tratamento igualitário na, na Constituição para ambos os sexos. E em 2002, as mudanças familiares eh, tirou da lei, por exemplo, a culpa como fator de estabelecimento da guarda dos filhos. Passando a decidir, a, a decidir aí em favor de quem tivesse melhores condições, né, se, se atentando sempre, claro, ao bem-estar da, da criança ou, ou adolescente. Morrendo o favorecimento aí da guarda exclusiva ao pai, nasceu na lei brasileira em 2008, a conhecida agora compartilhada, permitindo que ambos né, exercessem a guarda dos filhos observando sempre o interesse ou o melhor interesse aí, das crianças. E nos nossos tempos antigos, né, o abandono de lar eu acho que era um causador de grande pânico da mulherada. Até hoje. Né, e até hoje ainda tem que, muito disso muitos é, dizem que se preocupa com isso, porém nós sabemos né, que hoje, graças a Deus, isso ficou no passado. Para além de não interferir na partilha dos bens, o fato da mulher decidir sair de casa, seja por violência ou não, não interfere no poder de guarda dos filhos. Assim como não interfere no, no direito, inclusive, de uma pensão por ela própria, para uma pensão alimentícia, que a gente chama para o ex-cônjuge, né, também não interfere. E a dos filhos, a gente não precisa nem falar. Que isso aí é uma obrigação é discutível. De uma, né? E aí, a partir daí, a gente teve alguns direitos também, né, doutora? Como que ficou os nossos direitos da partir daí? Isso, veio caminhando a passo ...concentuada a administração brasileira como a guarda primordial. É, e só esclarecendo um pouquinho com relação à guarda compartilhada... Quando a gente fala em guarda compartilhada, a mãe pula da cadeira, né? falou não, eu não vou compartilhar nada, mas não é exatamente assim. A não guarda compartilhada... Com não vou compartilhar não é nada, o que é meu, a guarda é <risos> minha, o poder é meu. Mas não é assim que funciona. A guarda compartilhada, ela determina um domicílio fixo para a criança. criança. É, e ela também não impede que pais que morem em estados distintos, que pais que morem em, ta... em cidades distintas tenham a guarda compartilhada. Porque a guarda compartilhada nada mais é do que o direito e a obrigação dos pais de participar das decisões da vida da criança. Então, não é um conceito territorial de guarda compartilhada mora com um, mora com o outro. Não. A guarda, normalmente, e eu tenho que se te ver, não vamos nem falar em porcentagem, mas é um índice muito alto, normalmente você fica com a mãe. A mãe ela só perde a guarda física, ali, digamos assim, de uma criança, se ela estiver colocando ela em risco. Ou se ela, de fato, não tiver condições de prover o mundo não existencial aquela criança. E, e, inclusive, ela às vezes vai mais para parte do, do afeto, exatamente, do Exatamente. A questão financeira nem é tão primordial, mas é questão de amor, de afeto, de cuidado, de atenção, de zelar pelaquela criança, de garantir que ela tenha um futuro bom, mas, assim, basicamente, a questão da guarda compartilhada é só para desmitificar essa história toda de que ah, a guarda compartilhada eu estou perdendo. Não, é assim, você não está tá perdendo. perdendo não tem tá, essa situação. É... A guarda compartilhada ela pode ficar no, no domicílio da mãe, aí pode estabelecer as visitas ao fins de semana, pode ser fins de semana alternado, pode ser só nas férias escolares, caso ele, ele more em outro estado ou outra cidade. Mas a questão primordial da guarda compartilhada é dividir as obrigações as decisões. as decisões da vida daquela criança, para fazer isso, que os dois participem. Eu penso que é tão importante desmistificar isso porque a gente não pode perder de vista o ideal, né? O ideal é que as nossas famílias nem se dilacerem. Eu acho que esse é o sonho. Ninguém, ninguém se casa com a intenção de separar. Se casa com intenção de que aquela relação se perpetua. A, a separação, ela vem de uma sensatez e que talvez fosse pior permanecer Mas desmistificar isso é importante porque... E aí vai até uma, uma mensagem para as mães. Né, de Eu acho que a mãe ela tem que ser desejosa de que o pai bate assim, de que ele usufrua do direito, sim, mas sobretudo porque isso também é uma obrigação dele, é um dever dele. E ela não pode se sentir ameaçada, é, de certa forma coagida com essa notícia de que o pai vai participar da guarda pelo contrário ela tem que ter o desejo até pelo instinto materno que ela tem de proteção aos direitos do filho e entender que conhecer e conviver com o pai é também um direito do filho dela que ela está estratégico só que as mães por um estudo um tipo de defesa porque sofreram ao longo da nossa da nossa história é que elas agem assim não agem por maldade elas agem porque foram, proteção. foram reprimidas a vida toda então quando a gente desmistifica isso a gente coloca, planta uma sementinha no coração de cada mãe que está do outro lado, olha, pode aceitar o pai dele viver, compartilhar, usufruir, e sobretudo arcar com as consequências, com as responsabilidades, porque você não perde o seu direito por causa disso. A criança que ganha, né? na verdade é um direito criança da, ganha. da criança. E Quando criança... você vende essa, essa firmeza, essa certeza, essa segurança para a mãe, a gente agindo dessa forma, a gente vai é, possibilitar que elas ganhem confiança e torne possível essa, essa esse livro de relação, né? Eu acho que foi muito isso, né? A mãe, ela ficou com, há tanto tempo com, com uma, aquela que exclusiva ali que quando ela dá uma guarda compartilhada, ela acha que é, eu acho que antes de vir essa guarda compartilhada, se viesse uma guarda exclusiva só para as mães, aí a gente ia ter aquela coisa eu que decido, é onde que vai te dar, o que vai fazer, onde vai morar, o que vai que vai comer tudo. Então acabou acabou vindo muito para a gente, que é muito coruja. Né? E aí, a guarda compartilhada vem para distribuir isso. Peraí, o pai também tem o direito, por exemplo, de dar um banho, e tem o desejo de dar um banho na criança, de passar um final de semana e passar uma noite no hospital, por exemplo, de saber claro. qual a doença, o que está que fazendo, o que está acontecendo com essa criança. E isso, e a gente co não e isso perde. confere a ele também direitos. Né? Ele isso. Não pode, não a não pode gente não perde, a Pelo contrário, a gente é. ganha direitos, né? E a família paterna também. É, Olha aí, é a criança tem o direito a conviver com os dois lados da família, inclusive com. É, falar agregados, mas é modo de falar, né? Assim, o pai tem uma nova companheira que tem uma família, a mãe tem um novo companheiro que tem uma família. Tudo isso é crucial para a criança. E exatamente. fazer é, esse impedimento do menor tem um reflexo lá na frente, que a gente muitas das vezes escuta aqui de manhã com polícia. Né? É, é. Exatamente. Mata. É, é o principal assim que, que a gente precisaria pensar lá na frente, porque o mal que a gente causa a uma criança, a gente acha que está protegendo. É. A gente acha que aquela proteção faz bem, mas lá na frente a criança vai, vai se sentindo falta daquilo, que ele não viveu. A desestrutura familiar, né, Dani? A gente que vive, vive, vive, a gente sabe que tem os é, a gente precisa trabalhar na contramão dessa situação e que haja naturalidade nessas relações, por mais que elas pareçam conturbadas não conturbadas por um de é, falta de respeito ou, ou tipo de violência, esse tipo de coisa mas comprovada de entendimento, às vezes é difícil compreender determinados processos que fogem a regras nos nossos lares, mas que a gente consiga ter o nível de maturidade suficiente para entender. Que sobre Se você considera um direito da criança. Né? Nós não estamos discutindo o direito. É, é, aumenta o nível de criminalidade? Sim, aumenta. Ameaça as nossas vidas. É, mas desculpa, mais né? Sim. E tudo, a, a gente poderia entender isso também, na má formação de futuros profissionais, na má formação da classe política que nos governa, isso vai gerando um efeito cascata que só nos traz prejuízo. A verdade tudo. Né? E, e outras mamães, é, a gente luta tanto para os direitos iguais, né? a gente cansa, a gente questiona tanto e fala tanto, todos os dias o dia inteiro, sempre em casa, ainda cuida da, da criança, tudo mais. Então, por que quando temos aí a oportunidade de fazer o pai cumprir o seu papel, dividir esse pardo com você, depois já só para re... você, né? <risos> você? Então, e outra, isso ajuda a gente, isso é, ajuda os nossos filhos também. Mãe, a gente precisa de um tempo para gente. Às vezes, aquele momento em que o papai vai pegar o filho ali, é o momento que você tem... Você simplesmente deitar no seu sofá, como eu falei, queria pegar uma batida de pipoca e descansar um pouquinho. né? Então, vamos começar a ter um, um, uma tranquilidade relacionada a esse tema aí de divisão de guarda. Gente, é o seguinte, a gente tinha alguns direitos aqui das mamães que a gente queria trazer para vocês, mas a gente não vai conseguir trazer hoje. O no nosso tempo deu uma extrapolada. Doutora Malu, possibilidade de voltar com a gente na terça? Sim, vamos voltar na terça. Na aí. Bacana. E eu dei uma olhadinha por cima no escopo da doutora Malu, que, é que tem questão de licença maternidade, que a gente vai tratar certinho. Licença, inclusive, maternidade para mães adotivas, Olha tá? E não, é né? não é o pai que identifica aí A maternidade é aos pais também. Aos pais. Então, assim, a gente vai tratar de muita coisa, uma questão da maternidade afetiva, questão previdenciária, da mãe. Que Mamãe. Então, única e exclusivamente ao lar. Mamães, vocês podem usar esse tempo para se aposentar. Então vamos fazer um combinado aqui entre nós mamães, hein? principalmente, não é só mamães, não. eu quero que todo mundo acompanhe, mas principalmente as mamães. Se liguem na gente na terça-feira, que a doutora Malu vai estar conosco para dar continuidade à nossa entrevista maravilhosa de hoje. É, e a nós, doutora, agradecer pela gentileza, disponibilidade do seu tempo e o mesmo se estende, a Alessandra e não a Luciana, né? <risos> Parabéns. E... Madrasta é mãe sim. Tá? Pode ter certeza disso. Eu sou prova testemunhal, tenho gente na minha família. É, nossa mãe também nossa mãe, é madraça. Nossa, nossa mãe, mãe, é madraça. mãe também é madraça, a gente é. sabe muito bem disso. Eu acho que isso não é tão difícil também de entendimento da sociedade, não. A sociedade compreendeu as suas palavras. Parabéns por elas Sim. e, sobretudo, pela sua conduta. Muito orgulhosa muito obrigada de receber essa, a sua presença que conhecer essa história, de dar essa liberdade, a gente contar essa história, doutora Malu. Muito obrigada também. Tá, pela disponibilidade, a doutora Malu encontra aqui na terça feira E a Alessandra, eu quero grudadinha no rádio Acompanhando com a gente lá o programa, viu? É eu que Bom agradeço, dia. mais uma vez aí pelo dia das mães, para é. todas as mães E não é mãe só quem está no papel, tá gente? Mãe é mãe sempre é Até mais Até mais, obrigada, Alessandra obrigada, também. Também. eu que agradeço eu quero mandar um beijo para o meu esposo É um grande pai ah, Para os que... nossos filhos, né? E eu convido vocês a conhecer o Renan <risos> e se eles quiserem trazer ele aqui também para conhecer as nossas dependências, fique à vontade. Tá bom? tá bom? Que honra, gente. Que honra. A gente vai para o intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Fique conosco. Até já. 8h25 Tem momentos na vida que o que você mais precisa ai, ai, é... É... Aí, meu caro. Quem então, trem lá foi. E... Foi tão... tranquilo lá. ali, vamos mandar um abraço pro pessoal lá, manda um abraço tempo. já. Ai, é. É. A pode não, não, pode me, like Shout, é isso que eu queria, eu queria que você fosse, uh -huh. antes de começar mesmo a fazer o rucurucos, mas depois você não pega eu não filma nada, né? Com relação ao rucurucos, só que eu vi uma própria, os eu vi a arte. Então, está pra gente. muita gente aqui. <t gifted> Oi? Tem muita mais gente aqui. Ah, é? E muito mais é é é é parede, é né? cá aí. <risos> ah. Fala, como está o cá Tudo bem? Tudo tá, bem. Tudo bem. Tudo é tá? bem. Tudo bem. Tudo Tudo bem. Bom dia Seja bem. vindo bem. Tudo bem. Tudo Beleza, querido? Oh, Beleza. Tranquilão. Ô, oh, Cuiabano, chega aqui, pega na minha mão, que dê minha honra. Ah, <risos> é claro, aparentado. Que bom, é uma... ah, é é, é, é. é. então, recebemos aqui. Vamos se ajeitar aqui. Vamos se ajeitar. E aí. E aí? Ai, ai. É, é, é, é. Pode sentar. Eu vou que eu vou aqui, o aqui, ó. Luz, ó. Tá? É, agora... é, é. Nós estamos com a situação. Que a a se cada é. quiser é. ser provisória. Oi? Ó, pode o está igual a um avião. Perdoem a nossa falta de espaço. A vida está maravilhosa. Estão em casa, viu, gente? Pode, pode, pode, pode. É. Então para cá. essas o nosso deputado federal. Vou falar puxar. Pro... Ah, é. Tem gente que vem aqui, né? Que, é, cara. É o tamanho do moço É, o é, tem que quebrar, é. né? É. Se você falar, tem gente aqui que já vem já pega assim é. Né? É. Não, não, não, não solta as coisas, né? é. Não solta é. Galerinha da escola Uma cabeça bonita, abrata. gostei, doutora Sá Gostei, ó, lógico Verde e amarelo é. né? Inclusive, eu vou providenciar a minha. Eu falo com meu pai direto, meu pai fala que tá, é né? tá essa. Tá do... assim. Apesar de estar tá em ah, Madonna, ele fala que é um time mais forte que possa torcer. torcido. É, é verdade, não está. Ele apresenta lá, sai lá. É, já começou a ser engraçadinho, já viu? É sabe, a, além de tudo, era minha irmã, viu, doutor? Ah, eu eu além de minha irmã. Lembrar a todos aqui que nós estamos ao vivo é, pelas redes sociais aqui. Vou né? mostrar um pouco, ó, a presença um ano já a gente da minha, ah, ah. Que legal. Eu eu a agência lá, o lá? Tra Oliveira, ah, uma... Oliveira Dias, Dani Bueno. Dani bueno. E aqui, Amália Tavo. Já, já, já sei aquela entrevista com o Lucas. Ah, não, qual o nome dele? O Ed, se o vereador Lucas quiser ficar aqui dentro, como você sai, pode pedir para ele ficar, não tem problema, não. Muito bem, minha gente, estamos de volta agora, 8 horas e 29 minutos. Tá? Hoje o programa ponto a ponto bastante recheado. Como eu dizia aqui anteriormente, né, nós teríamos os nossos compromissos. E eu estou, é, sobretudo, inspirado com a história que nós contamos para você aqui no bloco anterior. Como é bom falar de direito, né? como é bom falar, é, do, sobretudo, dos deveres, claro, mas dos... Das mães. E hoje foi muito bacana trazer para essa pauta a figura da, da madrasta, né? que precisava ser de fato explorada e que precisa realmente ser debatido os direitos e, sobretudo, o papel dessa mulher tão importante que é a, a, a representatividade perfeita da figura materna nos nossos lares. Né? Muito bom. E quando a gente fala de, a gente fala de importante de discutir isso, a gente não pode perder. que para... Para que direitos existem, existam, precisa passar pelo campo político, precisa passar pela representatividade política, é preciso submeter a votações, a opiniões pautadas na opinião pública, em audiências, em discussões junto à sociedade. E é por isso que a política também é tão importante, e é importante que você atribua a ela o devido, o devido e merecido respeito. Né? Eu estou tendo a felicidade aqui, depois de um bloco tão inspirador, de rever grandes amigos e dizer que é um prazer gostaria desses blocos super trazendo Obrigado, que prazer revê-lo. Que oportunidade linda nesse sábado de um reencontro tão maravilhoso. Doutor, o ele é, sobretudo, um amigo que participou em momentos, inclusive, muito difíceis da minha vida, mas, sobretudo, momentos felizes em que nós, por tantas vezes, debatemos o direito em nossos estudos. É sempre um privilégio que os nossos um estúdios, né? hoje, está acontecendo. É em alta floresta a caravana verde e amarelo está passando por alta floresta essa caravana discutindo políticas públicas discutindo, o, discutindo os rumos e como uh, se fazer, se, uh, passar por esse processo eleitoral, fazendo valer realmente a representatividade, a submeter a, a apreciação do povo, os nomes que vêm surgindo por aí, que vêm ascendendo nessa, nessa área política, né? Para que a gente tenha oxigenação, para que a gente tenha... É, renovação, para que a gente tenha uma política frequente, como tivemos o prazer e Nova Canaã. Tem, por exemplo, né, vereador Lucas Pinheiro está aqui com a gente, presidente da Câmara de Nova Canaã, de a juventude lá representada também. Isso é muito importante. E, para isso, nós recebemos aqui em nossos estúdios as lideranças desse movimento verde amarelo, dessa caravana verde amarelo, o Rafael Zanari, que é policial federal e um grande amigo em particular. Um prazer recebê-lo aqui, a Amélia Barros, Uh, a Mária Barros Perdão, obrigado também pela sua presença, a satisfação muito grande uh, de tê-la aqui. E o deputado Gilberto Catani, que está conosco do TL já com a camisa amarela nos ombros ali também, verde e amarela. Eu vou começar cumprimentando a nossa autoridade aqui quem nosso estúdio. Seja bem-vindo, deputado Gilberto Catani, um prazer. Bom dia. Obrigado, Oliveira. O prazer é todo nosso. Quero cumprimentar você aí e o Dani Bueno dizer, cumprimentar também todos os que estão nos ouvindo, obviamente, através dessa é, é, emissora, a Bambina, lá na nossa região também tem, região de São José do Rio Claro, é verdade, né? é e vocês aqui abrangem toda a região, aí a Piacás, Nova Bandeirantes, enfim, é, distribui aí a informação perfeita é, para que a, a pessoa que, o, que esteja escutando possa, de fato, assimilar a informação. Isso é muito importante nos dias que nós estamos vivendo no nosso país, você simplesmente transmitir a informação dos fatos, aquilo que acontece, e vocês têm feito isso com maestria. Muito obrigado pela oportunidade. O deputado estadual pelo PL, o Gilberto Catani, é uma figura um tanto quanto polêmica, emblemática, com o seu chapéu à cabeça, é, né? fazendo é, valer aí aquela é. representatividade do público que o público pede quando você falou do Luquinhas, eu falei a juventude e o agro, né? Que ele também tá nos chapéu é, e nós é, não, luta, não nos envergonhamos disso. Nós não temos um abandono de chapéu. Né? É, quando eu cheguei na Assembleia Legislativa, inclusive, me falaram, olha. É, é, não sei se vou deixar o seu de chapéu aí no plenário Eu falei, ó, eu quero ver o regimento Só então, se tiver no regimento, e graças a Deus não tinha né? O chapéu é considerado aí um adorno né? É, e não tem no regimento E eu acho isso magnífico Porque nós temos que ter orgulho né? Nós temos aí vários setores dentro da, da política é, Policiais, médicos E todos é, têm orgulho da sua profissão E nós que somos da roça nós também temos muito orgulho de sê Aquele lance, do deputado, eu só tiro meu chapéu para é, o povo. É, o povo merece. Tá certo. Deixa eu fazer só um questionamento, porque nós havíamos anunciado a vinda do senador Wellington, é, né? É, houve algum impasse? Está tá chegando aí. É, ele, é, o senador está chegando porque, na verdade, é uma correria tremenda, né? Nós saímos de, é, de Guarantã do Norte, ontem foi até tarde lá, uma, uma audiência também magnífica, fizemos lá também, é, é, a caravana verde e amarela em Guarantã E hoje estamos indo aqui Então é muito corrido, quando o, o senador chegou Já foi raptado aí por um outro grupo Que também precisava ter uma falinha com ele Então daqui a pouquinho está aqui Está certo, o senador chegando a tempo Vai ser uma honra recebê lo aqui também em nossos estúdios Amália Amália tá aqui Prazer Prazer é tudo meu, Amália Bom Que dia. satisfação ver a mulher representada nessa caravana. Bom dia! Obrigada! Bom dia! Muito legal estar aqui com vocês. Estou muito feliz. Um beijo para todo mundo que está acompanhando a gente. É, quais, quais suas expectativas nessa passagem da caravana por alta floresta, Mário? Olha, as expectativas são as melhores possíveis. As pessoas na cidade estão abraçando o movimento, é, o movimento de conscientização da população, da importância de a gente votar direito. Da gente estar junto com o nosso presidente, da gente defender a pátria, da gente defender a liberdade, da gente defender a família. E assim como todas as outras cidades do nosso Mato Grosso, eu tenho certeza que vai ser muito bacana estar com o pessoal de Covid na manhã de hoje. Seu papel, enquanto mulher nessa caravana, talvez também se estenda, ô Amália, no convencimento para que, que cada vez mais nós tenhamos hum. a presença feminina na política, não? Importantíssimo. É, eu sou pré-candidata a deputada federal, sou de Campo Novo de Pareci. Eu brinco que eu sou uma recém-nascida recém na política. Eu, para só abreviar, contar um pouquinho, me apresentar, se puder. Eu sou pessoa com deficiência, eu não tenho olho esquerdo. E desde 2016 eu tenho um instituto onde eu faço campanhas para colocar próximas pessoas que não têm condição. Eu tenho bastante seguidor nas redes sociais. É, meu Instagram é arroba e através das minhas redes sociais, eu é, comecei a fazer vaquinhas para colocar trocas em pessoas que não têm função Já são 70 pessoas ajudadas em todos os estados brasileiros. Parabéns. E através desse meu trabalho no Instituto, eu, eu resolvi lutar por uma lei que passou a nos reconhecer como pessoa com deficiência. Aprovamos um é, apresentamos um projeto de lei no Senado, junto com o senador Wellington Fagundes em 2019. Aprovamos no Senado, aprovamos na Câmara, no dia do meu aniversário, 22 de março de 2021, o presidente Bolsonaro sancionou a lei e deu o meu nome à lei, virou lei Amália Barros. Então, a, a, hoje, as pessoas que não têm um olho são consideradas pessoas com deficiência, graças ao trabalho do presidente Jair Bolsonaro, que teve 100% do apoio da primeira-dama Michele, que foi quem, junto comigo, me pegou pelo braço, e nós lutamos. E aí, em dezembro de 2021, batendo papo lá no Palácio do Alvorada com a primeira-dama Michele, por que não ser pré-candidata a deputada federal pelo Estado de Mato Grosso? E essa semana, até esse quarto, eu estava com ela em Brasília, e eu falei, primeira-dama, a imprensa do Mato Grosso está me colocando como a candidata da senhora. <risos> que, que, como eu lido? Ela falou assim, eu falei, isso nunca saiu da minha boca. Ela falou assim, mas é a verdade. Isso nasceu porque em fevereiro... Catani e eu fomos para Brasília e a primeira dama, ela me filiou ao PL. Então, agora, em fevereiro. Então, a imprensa do Mato Grosso já começou a me colocar como a candidata dela. Eu falei, isso nunca saiu da minha boca. Ela falou, pois pode sair. Não diga que você é minha candidata. Diga Não, que você está desautorizada. É... É, Não, ela falou, diga que você é minha escolhida. Então, é hoje, com muito orgulho, eu é posso é. dizer que eu sou pré-candidata a pré Michelle Bolsonaro do Estado de Mato Grosso. Quero poder continuar o trabalho pelas pessoas com deficiência, pelos raros, pelos autistas. Pelas mães dessas crianças, pela inclusão nas escolas. É isso, um prazer falar bom. com vocês. Então, resumo dizer, da minha escola. Tem doço maior, não existe. Né? <risos> que bom, Entre as mulheres. Né? E ó, quem quiser conferir, é só entrar nas redes sociais da própria Michelle Bolsonaro, que os dois últimos posts são posts que ela fez comigo. Falar tá a nossa bacana. história. É bacana, né? <risos> Ao lado do deputado Gilberto Cadânia, essa figura que a Alta Floresta conheceu em 2018. Uh, quando eu fui, trocou aqui do projeto. E guarda por ele uma, uma, um carinho muito grande, né? Coincidentemente, primo do ah. Dr. Eustáquio Neto, foi quem me apresentou. Ele policial federal, Rafael Ranali, está com a gente, uma das lideranças dessa caravana. Rafael, seja bem-vindo. E Diga-se de passagem, com uma excelente votação em é. 2012. acima é. de 30 mil, né, Ranali? Então, 33, 33 mil. 523. mil né? Só cada um Isso, é valorizado. Só aqui quase 2 mil votos. Então, realmente, uma pessoa que teve a sua a importância reconhecida aqui. Vamos chamar o homem de rapinha? É o é. o guarda, né? O guarda o da federal. É. Do... A gente tá brincando aqui, a rádio não proporciona, né? O brilhante né, de vocês verem o tamanho do camarada. Quanto de altura? O... 1,91. 1,91. Quanto de peso? Ixi, aí é melhor não falar. Né? Aí é arroba, né? É muito leite comentário aí. É no mínimo 125 na Ô, cara, conta. O aí. braço do cara é daí, ó. Da minha <risos> perna, <pele, risos> bicho. Da minha, minha perna, o brasil. <risos> Problema não é o braço, né? Ali, Seja o problema é dias. a quadrada na cintura, né? É verdade, <risos> é verdade, <policial risos> pra federal, proteger todo Deus. mundo da vagabundade, né? É é Oliveira, bom amanhã, dia, né? Dani, pessoal da Bambina, doutor Charles, que tá aqui, sempre abraço a gente, eu saio tá, com meu primo, que representa a Alta Floresta lá em Cuiabá também. Primeiramente, Oliveira, muito obrigado, queria aproveitar esse espaço, eu sou policial, vim pra política naquele ano de 18, não tenho tempo de ficar fazendo política entre uma campanha e outra, eu sou. O policial tem que cumprir o horário, prender vagabundo. Trabalho na, na área de entorpecentes, na DRE da Polícia Federal, o que muito me orgulha. Então, eu só tenho tempo para sair a política às vésperas da própria política. Então, é o momento e oportunidade que você está me dando para agradecer esses mais de 1.100 votos que eu tive aqui em Alta Floresta. Referência, entendeu? Acho que eu fui um dos mais votados aqui. Em Cuiabá, eu tive 14 mil votos lá na minha terra. Quer dizer, mas até aqui, longe de casa... Um lugar que eu fiz tantos amigos, só quem sabe que faz essa campanha franciscana, né, doutor Charles? O quão é difícil você fazer voto só com o nome, só com a palavra, só com as pessoas acreditando no seu caráter, na sua honra, e é isso que a gente representa. E fiquei feliz agora, né, com essa entrada do Catani no PL, no 22, do Bolsonaro no PL 22. O Eduardo Bolsonaro, esses dias, que é policial federal, filho do presidente, teve no Mato Grosso. Endossou a minha ficha, assinou, falou, não, análise. você está com a gente, nosso candidato aqui, Vila Federal, apareceu o time do meu pai. Todo mundo sabe que em Cuiabá, eu já tô, referência bolsonarista, as carreatas, as manifestações. A gente sempre é ao lado da população de bem, né? chamando em prol da liberdade, né? os últimos atos, né, Catane? Em prol da Daniel Silveira, contra esse absurdo, essa ditadura do judiciário que está acontecendo nesse país. E pessoas de bem têm que se levantar. O capitão está pedindo para a gente fazer isso dentro das quatro linhas, e é o que a gente está fazendo. Quem está arrebentando a corda é influindo no Poder Executivo e, no fim das contas, vai progredir o cidadão de bem. Ninguém está analisando, Oliveira, que se um deputado que tem imunidade para falar não pode falar, quem dirá? Pobres mortais. Pobres mortais na sua casa, na sua rede social. Daqui a um dia você vai postar uma, um meme no zap, tirando o sarro de alguém, vai chegar a polícia e vai te prender. Amando do judiciário. Então, as boas para proteger a liberdade, Deus, pátria e família. E agora a gente está com esse movimento, que vocês falaram, que é a Caravana Verde e Amarelo pelo Mato Grosso. Que é levar o trabalho do presidente Jair Bolsonaro, levar esse time de pré-candidatos, que todos têm um intento de representar a população mato-grossense no cenário político. Então, você tem homens e mulheres de bem aqui, eu, policial federal, a Amália, aí, com esse trabalho social dela de inclusão dos deficientes. O Catani já é referência bolsonarista na Assembleia, né, pelo trabalho aí que, ele, que ele vem fazendo. E, e é isso, Oliveira. Estamos aí, essa reunião hoje, espero que seja muito proveitosa. Né, levar o nome do Jair, é, o nosso senador Edson está chegando aí. Né, a gente está passando por um turbilhão pré-eleitoral, né, porque são vários candidatos, todo mundo quer ser candidato do Bolsonaro, mas o Bolsonaro falou, esse ano quem é Bolsonaro está no 22. E quem segue, conhece o presidente, sabe o que rege ele, a hierarquia. Então, se ele mandou, acabou. O time dele está no 22, o senador dele hoje é o Elton fagundes e os pré-candidatos dele estão aqui, tá bom? Deputado, por que levar essa mensagem e colocar a própria representatividade parlamentar é, com tanto assunto e certeza nessa caravana verde amarela? Porque É muito simples. É porque nós precisamos, de fato, que continue o nosso país na mão da direita. Porque a direita defende valores. Valores esses que são escrachados. Por exemplo, nós somos a favor da vida, enquanto que os demais dizem que são a favor do assassinato no ventre da mãe, né assassinato de bebês. Eu não falo aborto de feto, porque dá uma outra conotação. Porque se você fala aborto de feto, parece uma coisa bacana. Não, hum. é assassinato de bebês. Eu só estou citando isso como um dos exemplos. Então, por que nós fazemos isso? Por que nós batalharmos? Por que nós brigarmos? Por que nós dá a cara a tapa para defender nossos valores? Porque é necessário. É necessário que nós defendamos a vida, a família. Nós defendemos a, a liberdade religiosa e a liberdade de expressão. Como disse aqui a análise, é, é, nós estamos vivendo tempos sombrios no nosso país, mesmo tendo um governo de direito na presidência da República. Nós precisamos aumentar isso, nós precisamos dar governabilidade maior ao presidente. Nós precisamos, de fato, fazer a diferença no nosso país, para que o nosso país não seja como, por exemplo, os produtores da Argentina, que, que abandonaram as suas colheitas porque não compensa mais colher o que plantaram. Né? Se você hoje levar os produtores da Argentina... É, a melhor planta, a melhor genética de uma planta, de um pé de soja, que possa ser resistente a tudo que é praga, para eles não tem sentido, porque não vale a pena plantar por causa do peso do Estado. Os nossos irmãos venezuelanos, tudo isso tem que ser exemplo para nós. É por isso. É por esses objetivos, por esses valores, que nós vamos sim dar cara a tapa. E não, não temos medo do que vem acontecendo. Por exemplo, quando a gente se manifesta, quero aqui ressaltar é, é, o presidente da Câmara de Nova Canaã, o Lucas, que foi muito bem citado pelo senhor, é, é, foi agora há poucos dias processada por se manifestar, por apoiar apoio, é, por, por é, é, dar apoio às pessoas que querem se manifestar em Nova Canaã. O cidadão de bem que se manifestou da maneira que fosse, né? já foi processado pela esquerda. Assim também nós lá também aconteceu conosco. Isso é o absurdo dos absurdos, você querer cercear o direito de liberdade. Aí o nosso país tem sim esse problema no dia de hoje. Bom, o presidente da Câmara Municipal, apesar de ainda uh, o nosso espaço aqui com bastante restrição, gostaria de fazer dar uma palavrinha, presidente Lucas Pinheiro. Por favor, o vereador Lucas Pinheiro, presidente, né? na sua da idade, assumiu aí a frente da Câmara Municipal do Nova Canal é do Norte, a gente já teve o convite, ah. de entrevistá-lo aqui em outra ocasião, e, e hoje acompanhando também, vindo à Alta Floresta, para não perder a chance de participar e de cumprir o seu papel nessa caravana verde e amarelo. O que você destaca, oh, presidente? Seja bem-vindo em seu nome, parabenizar vai agradecer o carinho da audiência de Nova Canarão por hoje. Muito bom dia, Oliveira, bom Dani, dia. a nossa equipe aqui, fazendo bom essa caravana dia. aí pelo nosso estado. Como você mesmo disse, eu queria que citar o que foi levantado, né? valores e princípios são inegociáveis, né? são a fonte para a construção de uma sociedade civilizada. Então, minimamente, dizendo eu só estou aqui porque eu tenho valores e princípios que me construíram e me fizeram chegar até aqui. E é isso que vai definir o futuro de uma sociedade. Então, quando nós vemos questões como esta aí, de liberdade sendo cerceada, né, governabilidade por parte do judiciário, querendo taxar uma ditadura de toga, é, nós não podemos ficar calados, porque é como um passarinho preso numa gaiola. Ele tem segurança, mas não tem liberdade. Quem luta, né? e deixa perder um pouco de liberdade por segurança, acaba ficando sem segurança e sem liberdade. E nós, para construir uma sociedade liberta das amarras né, do comunismo, nós precisamos ser livres daquilo que nos prende e nos taxa, desde as raízes. Hoje nós temos, infelizmente, uma juventude é, emparelhada por um sistema educacional que não prega, é, de fato, o conhecimento, uma arte emparelhada, uma mídia emparelhada, e nós precisamos modificar isso. E como nós modificamos isso? mostrando que nós, que defendemos Deus, pátria e família, temos voz e vez na sociedade. E passou a ser ouvida a partir de 2018, com a eleição do nosso presidente Jair Bolsonaro, que era o último nas pesquisas, né? essas pesquisas que agora tornam a mostrar ele lá embaixo, e que, na verdade, teve um impasse quando ele foi eleito, mostrou que realmente a maioria do cidadão de bem, nesse país, tem voz e tem vez. E é por isso que nós vamos lutar para libertar nossas famílias das amarras do mal, que é uma luta contra o mal acima de tudo, é uma luta espiritual. Nós temos que rezar e pedir a graça de Deus, porque nós não estamos apenas lutando com um o homem, mas existe algo maior e por isso que nós temos Deus no nosso coração. Deus, Pátria e Família, essa é a nossa causa e a nossa luta. A, ban a bandeira, do... né? O é, presidente né? Lucas Pinheiro leva um abraço à Câmara Municipal, lá de Nova Canaã do Norte, também uh, por estar nessa, né, uh, uh, com essa oxigenação toda na política, que é muito importante lutar. Falar em oxigenação, deputado Gilberto Capilano, a sua chegada na Assembleia Legislativa eu diria que estremeceu as estruturas de um parlamento que não estava acostumado com esse jeitão todo despojado e, sobretudo, o descrédito que era também atribuído às pessoas que vinham em nome de renovação. Nunca se acreditou tanto em renovação como de 2018 para cá. É verdade. É, na verdade, eu cheguei na Assembleia legislativa por uma fatalidade. Eu nunca queria ter chegado dessa maneira. Eu acho que ninguém quer. Né? Nós perdemos um companheiro, né? faleceu aí, o, o, o filho Fávaro, que é da minha cidade que eu me criei, que é nunca duas vezes também conhecia ele desde de longa data, enfim, mas é, Deus um traça caminhos que às vezes a gente desconhece, né? Mais um motivo para você mudar esse projeto com as duas mãos. Exato. Exatamente. Exatamente. É. E, e quando nós chegamos na assembleia, já de pronto encaramos ali todas as pautas que a gente poderia encarar no quesito de defender os nossos valores. Por exemplo, nós criamos leis aí que proíbem a ideologia de gênero nas escolas. É, criamos também um projeto de lei que proíbe a linguagem neutra, que é uma aberração até gramática né, para os nossos filhos. Nós já aprovamos uma lei que foi está sancionada para a gente hastear a bandeira é, do Brasil nas escolas. Isso é lei hoje no nosso estado. Toda escola tem que ter a bandeira do Brasil hasteada né, para voltar o civismo no coração das nossas crianças, porque se você consegue, assim como a esquerda sabe que ela pervertendo uma criança, ele vai ter um adulto pervertido, nós também sabemos que nós conseguimos colocar valores nossa nossas crianças, não ter um, um, um adulto de valor também. De né? princípios. Então, né? É, de princípios. Então, tudo isso a gente tem feito ali, né? Entre outras coisas. Também, na questão da agricultura, temos feito na minha... Eu sou um tirador de leite, um pequeno sitiante, e sei das dificuldades que temos. Então, nós criamos ali várias, várias leis para incentivar também a questão é, dos lácteos do nosso Estado. Né? O tirador de leite vai ser valorizado pela primeira vez na história da Assembleia Legislativa. Então, assim, é, nós chegamos ali realmente com uma bandeira diferente, né? As pessoas achavam que a gente não tinha essa capacidade Ou que era simplesmente um, um, um ermitão da roça né? E não foi isso Nós somos da roça sim Mas nós também sabemos é, as necessidades Sabemos pensar somos, somos pessoas que podemos nos desenvolver muito bem E defender todos esses valores ali dentro Não é fácil né? A gente sabe que tem, nós temos inimigos também né? Como o Lucas muito bem falou Esses inimigos nem sempre são humanos né? Nós temos uma guerra espiritual aí Uma batalha espiritual mas temos também aqueles que fazem parte desse outro lado, que nos combatem a todo dia. E nós temos que revidar isso. Nós não podemos simplesmente ficar olhando e ver a nossa sociedade sucumbir a essas ideologias nefastas que a é esquerda prega. Doutor Charles e doutor Eustáquio Neto, eu gostaria que vocês tivessem um bom dia. É, eu, eu, eu, posso, eu posso quebrar o protocolo pode, aqui? Não? É, antes do doutor Charles falar, eu só gostaria de anunciar aqui, de primeira mão, por favor, que nós fizemos, propusemos na Assembleia Legislativa, uma, uh, um título de cidadão Mato Grossense É o Dr. Charles E nós temos aqui também no intuito de entregar a ele Legal. Né? E eu gostaria de anunciar aqui em primeira mão Porque se ele vai falar, eu já quero falar antes Nós temos aqui para honrá-lo <risos> né? Para honrá-lo com esse título de cidadão Mato Grossense por, por ele ser essa pessoa Que eu acho que os autoflorescentes aqui Em toda a região sabem muito melhor do que nós o que ele representa com a região Então para nós também é um motivo de muito orgulho poder estar vindo à Alta Floresta E trazer esse título de cidadão é, Mato Grossense É o Dr. Charles é, Doutor Chaves, bom dia, e um parabéns pela, pela, pelo time tipo direcido. É, bom dia, Oliveira, bom dia, Coeno. É, quero te dar um dia maravilhoso aí, Faltos floresta um fim de semana com muita luz. Né? Que Deus esteja abençoando a todos. E um momento de felicidade, né Oliveira? Sim. Né? Um momento de felicidade porque a gente recebeu um deputado, uma equipe como essa aqui, Amália, o Ranali, que a gente trabalhou aí, com quem tiver na população, que era é, necessário mudança, levava ele nas madeireiras para dar palestra em outros lugares, né, Ranali? Então, eu fico muito feliz, muito grato pela presença do Cassandra. O Kastane é uma pessoa que me é, tocou no meu coração, porque ele é um homem de Deus, ele fala muito de Deus, ele tem a Bíblia lá na Assembleia, em cima da mesa dele, então, ele faz orações, ele é uma pessoa simples. Eu sou um homem simples, eu sou de natureza simples. Então, eu sempre fui muito abençoado por Deus Em tudo que eu fiz Pretendia fazer na minha vida Deus foi de uma generosidade assim, Fantástica comigo assim, E com a minha família Eu cheguei à alta floresta Fiz concurso público, fui trabalhando Implantei aqui a saúde ocupacional Fui expandido em toda a região Em todos os municípios Então é, fui muito bem aceito aqui Mas pela simplicidade, pelo respeito, pelo carinho Pela admiração aqui dos nossos pioneiros Travadores né, e a coisa foi fluindo. E, nesse caminho da vida, eu conheci o doutor Eustáquio, aí através dele, eu fui conhecendo o primo dele e outros, e terminei é, lá no gabinete do deputado, a qual, a, a qual me honra muito com esse, essa indicação, que foi votado na Câmara, o cidadão honorário, nessa homenagem. Então, é, é uma maneira de reconhecer essa floresta. A floresta ele tem em torno de 70 mil habitantes, ele tirou um, ele entendeu que, entre todos os que têm valores, muitos também, mas nessa homenagem eu fico muito grato, né? é o meu terceiro título, o Cidadão e Honorário. E a de representar os 70 mil, né? E, <risos> e, e vou representar com muito respeito, carinho e dedicação. Também tenho Cidadão Honorário Paraná-Pente, Cidadão Honorário Carlindense, e assim a gente vai acumulando carinho, porque é a gente tenta reproduzir é isso com respeito. Parabéns. Mas bem, valeu, bem. obrigado aí. Sejam bem-vindos e fazer o possível para ser uma agenda muito agradável aqui para os Legal. nossos amigos. Falar em verde e amarelo, ele está de verde e amarelo hoje, fazendo alusão aí ao nosso dourado. Doutor Eustáquio Neto, quero que você me dê um bom dia, porque muitos o conhecem e estavam com saudade. Doutor Eustáquio hoje reside na capital do estado, em Cuiabá, veste a camisa do nosso Cuiabá Esporte Clube, representando a representação mais alta aí do nosso uh, futebol maturagrossense. Doutor Eustáquio, bom dia, que honra recebê-lo aqui. Bom dia, Oliveira, bom dia a todos que nos ouvem, também nos assistem, né? É, Para mim é sempre uma alegria retornar à Alta Floresta e hoje não poderia ser diferente, revendo grandes amigos como Oliveira e tantos outros que eu já vi aqui. E o Dourado lá tá dando muito orgulho, muita alegria pra gente e eu só queria dizer que sobre o Dr. Charles, quando é, a gente conversou, né? E apresentando pro deputado, o deputado deu uma reclamada, falou assim, Doutor Stáckio, não tem como dar uma resumida no, no currículo desse homem? <risos> não, porque é, são muitas qualificações, não vai caber um é. negócio. Então, é um prazer para mim ter sido um, um pequeno instrumento né, para homenagear esse cidadão tão ilustre e ganhar esse título merecido, né, cidadão tá madrugoso. Muito obrigado. Merecido. Que bom, é. que bom é. tê-lo aqui é. também, Doutor Stáckio Neto. Deputado, o senador não chegou a tempo, nós precisamos terminar o nosso programa, mas gostaria de retribuir para ele, que a é Bambina, que está sempre portas abertas aqui e também ao trabalho feito por ele lá no Senado, e quando no momento oportuno a gente lhe recebe aqui. Vamos eu dar tenho... uma olhada no título? É, vamos ver. É, que foi, foi trazido não, aqui diretamente, diretamente redes sociais, né? da Assembleia Legislativa é, pelas mãos do... Inclusive então, eu quero ressaltar aqui que o deputado Catói foi proposto. Ah, né? mas bacana, ele está né? assinado pela presidência da casa é um quadro de e ele também foi aprovado por unanimidade na casa tá? que bom. É. Que o motor foi reconhecido pela Assembleia Legislativa Muito nós bom. só propusemos mas a Assembleia Legislativa reconheceu por unanimidade lá é bom, é, é. merecido sobretudo Gilberto, obrigado ah, ah, um nós abraço bom. a todos os parlamentares da Assembleia Legislativa aquela Casa Legislativa que precisa ser cada vez mais uma Casa forte que exprima a vontade do povo Obrigado, meu amigo. Eu que agradeço. E, e só falar assim que o senador, de fato, é, a agenda muito corrida. Chegamos aí muito rápido, não deu tempo de ele chegar, mas já transmito aqui o abraço dele também a toda a população de Alta Floresta e região. E dizer que, como muito bem colocou o Ranali aqui, é hoje o senador que o Bolsonaro disse que está fazendo um excelente trabalho, que vota com o presidente, que ajuda o presidente. E o PL foi escolhido pelo presidente também por isso. O PL foi o partido... É, que mais votou com o presidente Jair Bolsonaro durante todo esse tempo de governo. Então, esse também pesou na escolha do presidente. Um abraço a todos, muito obrigado, que Deus nos abençoe. Amém, amém. Quero agradecer, Rafael Ronaldo, muito obrigado. Amália, muito obrigado pela presença do nosso estudo, E a você, que companhia é até aqui. A segunda-feira, se Deus quiser, a gente está de volta, Dani Bueno. Com certeza. Um beijo na nossa audiência maravilhosa. O programa hoje extrapolou o tempo. E nós agradecemos aí, porque essas visitas, é, esse posicionamento político e essas opções que estão surgindo são muito importantes para a nossa região. Hoje, ela também comandou muito bem aqui o nosso caderno de agenda do dia, proporcionando um programa inesquecível. Andy, muito obrigado. Até segunda. Bom fim de semana. Até segunda, Oliveira, Até segunda, Dani. Todo mundo de faz E aproveitado, aqui um feliz dia das mães para nós, e mamãe, é para minha mãe, especial um beijão para todas as mães aí na nossa cidade e ouvintes para que a gente um dia abençoado, que vocês sejam muito reconhecidas pelo trabalho é. de vocês, viu? Inclusive, hoje, o papai já mandou uma mensagem aqui, desejando Feliz Dia das Mães, as mães lá de Colorado, e também aqui, as de todas, de Alta Floresta, né? Por isso que a gente está falando que a mamãe está lá, já está ouvindo. <risos> Vamos aproveitar que nós estamos, todo mundo aqui dentro do estúdio, e uma salva de palmas para nós. E as avanço, essas ferreiras aí, terminamos. A nossa missão de hoje. Fiquem com Deus, este foi o Ponto a Ponto, é em nome de Drogarias Ultra Popular, Petro Móveis, Oba Oba Center, NC Metalúrgica, JB Materiais para Construção, Oficina Carneiro Diesel, também com a gente Zegmundo, Pia Que Condomínio Clube, Casa das Madeiras e Madeiras, a Popular Pet Shop e Alvorada Produtos Agropecuários. Vem chegando o programa Experiência de Deus com o padre Reginaldo Manzotti. Até segunda-feira.